Hoje eu estou aqui para falar do switcher de edição HD da Device Well. Ele é um switcher de vídeo que te permite ligar até quatro câmeras simultaneamente e controlar os efeitos das transições diretamente no Switcher. Diferente de outros no mercado, esse Switcher conta com a opção de multiview, o que facilita muito na hora da transmissão. A navegação pelo menu do Switcher é bem simples e objetiva. Lá você consegue configurar a prioridade do áudio e também a resolução da imagem que vai ser enviada para o seu computador. Lembrando que se as câmeras estiverem em diferentes resoluções, na saída final o Switcher vai fazer a conversão para a resolução que você escolher. Por exemplo, se eu tiver duas câmeras em 1080p e duas câmeras em 720p, o Switcher vai fazer a conversão né, para a resolução de saída que eu escolher, no caso aqui a gente escolheu 1080p 30. Nas configurações de áudio você tem a função Follow e a função Mix. A função Follow é a função que te permite ajustar os canais de áudio individualmente e no Mix você já tem né, o ajuste de todos os canais Mixer, Mic 1 e 2. Para agilizar o uso as teclas de F1 a F8 te dão opções como configurações de saída de vídeo, controle de entrada HDMI e DisplayPort, e controle do nível de saída do volume para o streaming. Durante a data de gravação desse vídeo apenas as teclas F1, F2 e F3 estão disponíveis para uso, mas as demais vão ser adicionadas com atualizações de firmware. Você tem as opções de Fade to Black e pip e outras transições também, podendo ir ao ar com um corte seco ou transições em Fade. E esse switcher também tem suporte ao Tally. Assim que você tiver com todas as câmeras conectadas ao switcher e o switcher conectado ao computador pelo cabo USB, é só escolher o seu software de transmissão favorito para começar a trabalhar. No nosso caso, a gente escolheu o OBS. Já no OBS, faça uma cena e depois escolha a captura de entrada de áudio. A seguir, captura de saída de áudio e para finalizar, dispositivo de captura de vídeo. Escolha o switcher device Well e pronto, o seu switcher está configurado ao OBS e pronto para o uso.